Começa agora Jornal em Foque. manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. 303 empregos formais criados na região e tivemos um movimento muito simbólico. Vocês devem lembrar que nosso primeiro evento formal de retomada econômica foi na Baixada Santista, em Santos, exatamente aqui pela prioridade da região. E estamos aqui dedicando uma série de investimentos específicos para a região da Baixada, fortalecimento dos polos, das locações regionais na Baixada. Também estamos com ações de exportação de produtos e serviços. A Baixada da Santista ela tem nove do nosso polo de desenvolvimento econômico muito bem estabelecido, então, como o setor metal, metalúrgico, tecnológico, logístico, várias áreas que cresceram muito, inclusive, durante a pandemia. Nós também tivemos aqui empresas da região, nas nossas duas turmas do programa Exporta São Paulo, temos hoje nove unidades do Banco do Povo na região é, e uma série de arranjos produtivos locais representados, principalmente agora animais da região, para o Vale do Ribeira. Fizemos o um investimento também nos programas de qualificação profissional. Temos hoje nove e -Tex, duas FATECs na região. E incentivamos e aumentamos as nossas vagas nos programas Via Rápida. Então hoje temos 66 cursos rodando de forma gratuita em 10 municípios da Baixada Santista e mais recentemente também fizemos ah, o programa Retoma São Paulo na região da Baixada Santista. No dia 5 de novembro nós estivemos aí, eu estive ao lado do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, um mutirão de serviços para estimular a retomada econômica e uma ação onde nós destinamos só nesse dia 16 milhões de reais para ações de emprego e renda na região e os programas de Bolsa, o Bolsa Trabalho Empreendedor e o Bolsa é, desculpa, o Bolsa do Povo Trabalho e o Bolsa do Povo Empreendedor. Muito bem, secretária. Aqui na Baixada Santista sempre se coloca que uma das questões mais complexas para poder o desenvolvimento, ainda comparando com o interior paulista, por exemplo, são as questões ambientais. A gente pega como exemplo o próprio projeto Andaraguá, que demorou aí mais de 16 anos para poder efetivamente desenvolver ter uma decisão, e foi uma decisão judicial, para poder efetivamente começar. E, obviamente, isso impacta na, na perspectiva de geração de empregos. Ah, como que a Secretaria tem feito, por exemplo, ideias e projetos de desenvolvimento para o litoral paulista em razão e é, tentar conciliar obviamente com as questões ambientais que é um problema que a gente não é, não é um problema mas é uma questão que obviamente chama muita atenção <risos> e às vezes vários vários projetos acabam sendo postergados e não vão adiante justamente por esses fatores é, esse é um dos grandes desafios eu também diria que é uma das nossas grandes oportunidades né hoje em dia Uhum. É, eu, eu digo até, eu tive com o governador João Doria uma série de missões internacionais é, aprendendo um pouco sobre o que está acontecendo no mundo mas também levando o nosso exemplo de São Paulo para mim foi muito marcante tanto ali nos Emirados Árabes com a Expo é, que o tema é exatamente é sustentabilidade como na COP que é o maior evento voltado à sustentabilidade no mundo a importância que o Brasil tem nós temos aqui um dos países mais diversos e mais verdes do mundo, e a, a, a, o acesso a recursos para investimentos que nós temos, se nós garantirmos o nosso compromisso com o meio ambiente, com a proteção ambiental. No caso da Baixada, e ali pegando também o eixo do Vale do Ribeira, uhum. nós temos a maior faixa contínua de Mata Atlântica. Sim. Então nós temos aqui, nessa região, é, é a nossa região mais verde do Estado. E para que nós possamos... É, ter aqui um modelo de desenvolvimento econômico que seja próspero e pujante, ele precisa exatamente ser sustentável. Então, agora, o que, que nós temos feito? O governador João Dória tem estimulado muito o trabalho. Vale do Ribeira o nosso programa de desenvolvimento econômico mais sólido e robusto do Estado. Publicamos até o livro do Vale sim, do Ribeira, que essa semana. Né? E nessa, uma, né? um dos trabalhos feitos foi exatamente com a CETESB, para melhorar esse processo de, primeiro, de estudos ambientais e de licenciamentos ambientais. E também através da Invest São Paulo, nós apoiamos investidores a definirem eh, o processo de localização de seus investimentos e todo o trabalho de criar um modelo de consultoria aqui, de apoio, para que o desenvolvimento seja sim um desenvolvimento econômico que seja eh, financeiramente atrativo, mas que também seja ambientalmente sustentável. É fácil não é, mas se tem um lugar que dá para a gente fazer isso sem dúvida e criar uma referência para o Brasil e para o mundo, é São Paulo. Muito bem, essa relação aí, meio ambiente com o desenvolvimento, que é sempre um grande desafio, Humberto Chalut. Inclusive a FAPESP ela uhum. patrocina, né, vamos dizer assim, ela financia inúmeras pesquisas, né, secretária? E é, como é que está a previsão para o próximo ano? de investimento na área de pesquisa, e quais são os projetos que a senhora acredita que vão realmente é, ser imprescindíveis, aí, por exemplo, para a retomada desse período de desenvolvimento? Olha, essa é uma das coisas que mais nos estimula e dá esperança, né? porque o governador João Doria, desde o início, honrou seu compromisso com ciência e tecnologia, e a nossa perspectiva para o ano que vem é muito boa, nós já tivemos em 2021 o maior orçamento da nossa história em ciência e tecnologia e para 2022 a notícia é melhor ainda. Nós temos aqui reservados para todo o ecossistema de ciência e tecnologia e universidades paulistas mais de 21 bilhões de reais. A FAPESP sozinha é um orçamento aqui de 1,6 bilhão de reais e um aumento geral aqui do orçamento de mais de 40% nesses últimos três anos. Então, com isso, nós temos aqui uma expectativa grande de realizar muitos projetos. Nós lançamos programas aqui voltados ao desenvolvimento econômico sustentável. Na FAPESP tem um edital aqui do Ciência para o Desenvolvimento, aberto nesse momento, do IDEAGOV também, que envolve o trabalho de desenvolvimento econômico sustentável. E no PIP, que é um dos programas da FAPESP hoje mais importantes, nós também fazemos um trabalho de investimento em startups que tenho aqui grandes eh, ideias de produtos e serviços eh, voltados ao desenvolvimento econômico sustentável. Então, ou seja, teremos recursos, precisamos agora de bons projetos uhum. e, a, por outro lado, não poderia de deixar de manifestar a minha preocupação com o contexto o cenário nacional, porque eu tenho aqui dois chapéus. Eu estou hoje como secretário de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia do Estado, mas também presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia. E o orçamento nacional de ciência e tecnologia é o menor das últimas décadas. Ele é um terço Sim. do que era há três anos atrás. Então, São Paulo, hoje, é, a, a SAPESP, sozinha, é responsável por mais da metade dos investimentos realizados em todo o Brasil pelas fundações de amparo à pesquisa. A desigualdade regional, ela cresceu muito nesse contexto por causa dessa redução, do investimento nacional, por outro lado o nosso aumento é a boa notícia, mas também vem aí uma grande responsabilidade vocês vão começar a sentir na prática esse impacto nos municípios que tem ali fronteiras com o entorno com outros estados Muito bem, uh, também dentro dessa linha secretária, obviamente a gente tem uma preocupação muito grande em relação da ciência e tecnologia, que é uma área que tem um potencial de geração de empregos e, infelizmente, como a senhora citou, o orçamento do Ministério tem caído a ponto de ser praticamente desprezível dentro do contexto aí, e a gente vê pelas emendas parlamentares, tem mais dinheiro para deputado do que para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas falando nisso, sobre ciência e tecnologia, obviamente, gostaria que só fizesse uma análise também que existe a questão dos parques tecnológicos. A gente tem aqui em Santos um parque tecnológico, e a gente gostaria muito que efetivamente uh, fosse mais próspero, aí em razão até pela, pela, pela própria realidade e peculiaridade que a gente tem o porto, a gente tem a questão de logística. Como é que estão as tratativas uh, feitas, no caso, com o parque tecnológico aqui de Santos, secretária? Nós estamos trabalhando agora com todos os parques tecnológicos, fizemos um trabalho aqui no sistema Espai também ficou aprovado aqui pelo vice-governador Rodrigo Garcia, no nosso programa de orçamento, eh, nós estamos fazendo aportes aqui para fortalecimento dos parques tecnológicos de todo o sistema, porque temos os parques, as incubadoras, aceleradoras, então a gente está com esse olhar eh, completo da Baixada. De um lado a gente tem ali o Parque Tecnológico em Santos, tivemos o reconhecimento também da incubadora Apário de Ideias, da Unesp de Registro, uhum. então agora... Além do, do parque de Santos, é, abaixado e o Vale Agora ponto também com uma incubadora né, que está lá em registro. Tá? E nós estamos trabalhando também através das ETECs e Fatex o investimento em alta tecnologia. O, o, o outro ponto mencionado é todo um dos polos que foi reconhecido durante a pandemia que cresceu muito, principalmente na Baixada, é o polo de logística Sim. então nós estamos investindo também não somente nos parques, mas nesse modelo de tecnologia aplicada por isso também que através da FAPESP nós temos trabalhado em modelos de, de pesquisa cofinanciada entre o setor público e o setor privado e a Baixada ela tem sido um centro natural de atração desses recursos, até pelo perfil, então um exemplo recente foi o projeto anunciado aqui em parceria com a Shell, né, para estudos é, voltados à captura de carbono, é, eficiência aqui do uso de, de, de combustíveis e, e essa transição para combustíveis não fósseis. É, foi lançado esse centro em parceria com a Escola Politécnica, o governador João Dória, pessoalmente participou desse trabalho é, e a Baixada está no centro desses estudos. Nós também fechamos um programa grande com a Equinor. E esse programa é voltado à pesquisa de petróleo e extração de gás natural com maior eficiência e sustentabilidade em grandes profundidades. Também uhum. foi um trabalho aqui com o investimento da FAPESP, com a, no caso com a Equinor, e que é o grande polo de pesquisa, ela baixar. Então, esses últimos 18 meses aqui, apesar da pandemia... A gente teve grandes investimentos e anúncios nessas áreas, mas sabemos que sempre podemos e precisamos ir além e fazer mais. Muito bem, é até importante aí que eu o que chama a atenção é que existem recursos, faltam projetos aí então, obviamente, os pesquisadores, as empresas aqui, não só da Baixada Santista, mas também da Baixada Santista, do Vale Ribeira também, fiquem atentos e fazem bons projetos para efetivamente poder aí se habilitar a esses recursos aí da FAPESP e outras outras formas de financiamento, isso é importante. A senhora falou de logística, é claro, falando de logística, secretária, a gente não pode esquecer do Porto de Santos. Uh, o governo federal uh, já ensaiou várias vezes o projeto de desestatização do Porto de Santos, isso passa também uma proposta de construção do túnel, o Estado tem uma outra visão, né que é a construção da ponte. Eu gostaria de saber... Como, é que tá, como o governo do Estado vem monitorando, apesar de ser, obviamente, da União, tem impacto, obviamente, na, na, na economia do Estado de São Paulo? Como o governo do Estado vem monitorando essas, essas ações por parte do governo federal em relação ao Porto de Santos, secretária? Olha, o nosso secretário João Otaviano tem feito um trabalho belíssimo aqui, e enfrentando grandes desafios. Né? A pedido do governador João é tudo que estiver ao nosso alcance sempre será feito. No caso da ponte, nós também aqui acompanhamos o estudo realizado pelo IPT, que é vinculado aqui à secretaria também. Uhum. Então, nós temos sempre tudo que o, o governo do estado pode fazer para acelerar o processo sempre é feito. No caso do Porto, infelizmente, essa decisão cabe ao governo federal. Sim. É, então, nós estamos aqui atuando constantemente, o, o secretário, nesse caso João Otaviano, está em contato constante, direto com todos os responsáveis aqui, os pares dele em Brasília. Ainda temos esperança que isso seja realizado, se conclua rapidamente, e nesse íntegro nós continuamos trabalhando com toda, tudo que está a nosso alcance no Estado e também com a iniciativa privada. Muitas melhorias foram feitas nas interligações ao redor do posto, uhum. do porto e não somente a questão da gestão do porto per se, mas toda a parte da gestão privada. Né, então nós temos ali todas as interligações, as malhas é, ferroviárias de integração, as malhas rodoviárias também. E aqui também tivemos grandes avanços no Estado de São Paulo. É, estamos fazendo um trabalho de integração aí da região também com o Litoral Norte esse processo de investimento vocês devem estar acompanhado. Sim, o governador, o -governador teve aqui. governador Rodrigo aqui. Garcia lançou o Pro São Paulo, que é o maior programa de investimentos da história do Estado. Então, 50 bilhões de reais nos dois anos, agora 2021 22 para mais de 8 mil obras. E essas obras, grande parte delas, são exatamente infraestrutura e logística. Elas sozinhas vão gerar mais de 200 mil empregos, mas impactam diretamente a região da Baixada Santista. Muito bem. Humberto Chalubin. Para encerrar aqui da minha parte, sei que a secretária deve estar com Poxa, vários tá afazeres. É isso, né? Né? Secretária, eu gostaria de saber: é, o governador já está praticamente aí é, colocado como candidato à presidência? Gostaria de saber da senhora, se senhora também vai ingressar de vez aí na carreira política, disputar algum cargo eletivo no próximo ano? Olha, eu, eu continuo aqui tão focada na retomada econômica que meu pouco tempo livre eu tenho usado aqui para cuidar das minhas duas pequenas, a Maria Luísa e a Ana Vitória, é, eu, a política para mim sempre foi um meio, não, não um fim, é, e hoje na secretaria, com toda a autonomia aqui e a confiança do governador João Dó, eu tive espaço para fazer grandes projetos, é neles que eu estou agora 100% concentrada, é agora eu projetos para frente, é preciso começar a pensar nisso sem dúvida nenhuma, né, porque o ano que vem está aí, é, mas agora pensar nos próximos passos, mas eu garanto presente, 100% focado no serviço público. Muito bem, aí a secretária Patrícia Helen aí, hoje foi um programa muito especial, né, Shalbi. Duas uh, mulheres de de força, novos nomes aí no, no, no âmbito, né, no primeiro bloco, a deputada Tabata Amaral, né, que é a jovem deputada Tabata Amaral, mostrando sua força, e também a secretária Patrícia L aí, ganhou um espaço aí, uma projeção ainda maior, que é uma pasta fundamental, já tivemos uh, dois nomes daqui da região uh, na, nessa pasta, o ex-prefeito Paulo Barbosa e também o ex-governador Márcio França, que já estiveram nessa pasta também, e agora a Patrícia Ellen aí à frente, e a pandemia, toda, toda a coletiva, né? e foram, foram centenas de coletivas, né, secretária? A senhora sempre marcando presença aí, na, na maior parte delas, ficou uma pessoa... Cuja, que ganhou uma projeção ainda maior aí em razão da dessa pasta tão importante que é uma pasta com recursos tão abrangentes Muito obrigado pela sua participação tá uma boa, boa fe, boas festas para a senhora também e obviamente está convidada para uma próxima entrevista aí quem sabe aí para falar de novidades tá? mais novidades para Baixada Santista assim como foi para o Vale do Ribeiro com o lançamento desse livro na última segunda-feira Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom Natal a todos vocês, um feliz ano novo, que passem a insegurança com a família e para a ter um tempo de retomada econômica. Está sendo muito bonito acompanhar aqui os dados, com o nosso e muito obrigada pela sua presença, grande abraço, que eu sou, e Boa tarde, entre o Suarão e o é O Suarão aí e... está. também, nosso colega jornalista Celso Verniz, inclusive mora lá em Peruíbe, também, né, muito obrigado também, secretária, e bom, bom, boas festas para a senhora, muito obrigado. Chega... Obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim... Do Jornal Enfoque Banho de Notícias, né? Que hoje entrevistamos no primeiro bloco a deputada federal Tábata Moral e no segundo bloco a secretária a Patrícia Helen, que falou de planos, projetos aí. Uh, isso mostra aí a força aí, efetivamente duas mulheres que estão ganhando destaque e projeção não só na vida política, mas também projeção em âmbito nacional. Xalube, muito obrigado pela sua participação. Né? Acho que foi um programa bem produtivo, diferente, né? diferente mais extenso, e, mas foi um programa produtivo, questões técnicas é, que, infelizmente, é, por mais que a gente fale em tecnologia, está aí o resultado na prática. Obrigado, Xalub. Então, obrigado, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Para você que nos acompanhou pelas redes sociais, lembra, nosso programa está na, no YouTube, no Facebook, na Rádio BocNews e, é claro, no nosso site bocnews.com. Tenham todos uma, um ótimo dia e, logo mais,